Você não entendeu, mas isso acontece com frequência. São as incongruências nas despesas casadas. Ou seja, uma despesa pressupõe a existência de outra. Você faz a locação de um veículo, então você vai ter outra despesa que é com o combustível desse veículo. No caso, você deve ter tido lançamentos de veículos na sua prestação ou locados ou cedidos temporariamente e você, por exemplo, esses veículos eram movidos à gasolina e a nota fiscal do combustível, as despesas de combustível lançadas na sua prestação de contas foram com óleo diesel. Então, há uma incongruência nas despesas casadas. Isso leva à desaprovação. Um abraço, inscreva-se no canal para saber da nossa próxima dica. Rita Gonçalves, no YouTube.